Temos o direito de escolher se é para prender, prendam todos os ladrões. A proteção sugerida é ditadura, é imposição, é o é, um cancelamento das liberdades. E quando isso começa, não para. Já vivemos no mundo da Alemanha, na Itália, do Brasil, na Argentina. Não tem, não é possível mais ditaduras.